Quando é, foi ventilada a possibilidade né, dos pacientes terem acesso, nós começamos a nos organizar junto com o Ministério da Saúde, Controle Social e a partir daí a gente começou a fazer um trabalho. Né? A gente teve um planejamento todo para receber essa medicação. Conseguimos descentralizar né, não só a capital como mais outros quatro municípios dentro do estado. E hoje, né, já na segunda remessa da medicação, nós já estamos por volta de 400 pacientes que receberam a medicação. E a gente tem um retorno muito bom, porque são medicações que o paciente tem um, tem um retorno né, em relação a uma doença ele consegue né, ficar logo curado. Então, nós tivemos todo um trabalho de fazer o fluxo, fazer a questão dos exames, os atendimento com o médico. Então, tudo isso em conjunto, né, em parceria com o Ministério, a gente conseguiu, que foi assim, um divisor de águas. né? Essa nova medicação pro O Brasil é um dos únicos países que dá pelo SUS, gratuamente, um SUS para todos, né, então a partir disso nós conseguimos dar a melhor qualidade de vida para os nossos pacientes, pacientes novos, né? que estavam lá esperando e que vieram receber, hoje nós já temos pacientes que estão praticamente curados, porque a capacidade de curar é quase 90%, né, sem nenhum efeito colateral, então assim, foi suma importância, mas porque a gente teve a parceria do Ministério, né, com o Estado e fazendo um planejamento em cima de tudo e conseguimos dar isso para o paciente, que isso é muito importante. Né?